O equipamento a ser estudado tem, em sua maioria, circuitos e placas eletrônicas. Desta forma, é necessário que, neste curso, o aluno aprenda eletrônica analógica de potência reversa e digital. No nosso caso aqui, seria eletrônica geral. Vamos dar um apanhado em sua totalidade. Adotamos essa apostila, esse livro, é, desta editora, pela facilidade didática a qual a mesma tem e pelas explicações sem o uso de termos técnicos muito ferrônios. Estarei explicando através de vídeo-aula tudo o lugares e o andar da carruagem em termos deste material didático. Portanto, esta é a capa inicial. Faça o download do material de apoio. Execute os exercícios. Esta daqui não seria bem uma videoaula, mas sim uma apresentação do conteúdo a ser estudado. Portanto, visualizem todo este conteúdo, criem em sua pasta no Windows Explorer, pastas e subpastas pertinentes a esta matéria, que tenham todos uma boa videoaula. ELETRÔNICA Sumário ou Índice Geral Sobre este livro, no nosso caso, adotado. O que é a ELETRÔNICA? sobre a corrente elétrica Criando circuitos Controlando a corrente Observando os resistores Pesquisando a eletrônica Armazenando a carga elétrica Símbolos e diagramas. Introduzindo o transistor. Transistores em circuitos. Resistores especiais. Mais sobre tensão. Divisores de tensão. Colocando em circuitos correntes mais fortes. Circuitos com dois transistores. Eletrônica digital. Mais circuitos digitais. Amplificadores. Sobre o chip. A história da eletrônica. Testando e projetando circuitos. Código de cores. Um programa do computador. O que comprar? Como soldar? Preparando a placa para experiência. Palavras usadas em eletrônica. Diagramas de circuitos e respostas para os problemas propostos. Verificação e correção de falhas. E por final, o índice analítico.